The boat, the cold. The boat, the boat, the cold. The boat, the boat, the cold. grafite digital. Ah, talvez seja mais uma forma de não só de grafitar, de, de, de, de, de, de, de outra maneira da arte, sim. É um aplicativo assim, é digital, né, e mas aí, é Marx, tem bom. outra amplitude assim, você pode você pode projetar num prédio, um piche, só que só que ele some, né, tipo, conhece? Bom, o grafite digital é muito simples de se fazer, né? Você usa um programa né, disponível, um programa de acesso fácil, você usa um tablet e um projetor. O grafite tradicional, ele requer uma habilidade técnica de quem o faz. Já o grafite digital, não. Ele tem. A, a ferramenta possibilita que você use diversas técnicas que são muito fáceis então é uma experiência que dá para você compartilhar com pessoas, com crianças até pessoas idosas, né? então é acessível a todo mundo. sim, é bem preciso o trabalho do touch tag. é ah, legal porque você tem na ponta do, da mão assim um spray, aí de repente você pode ter também na ponta da mão um pincel largo com escorrido ou não. Você tem várias possibilidades. No grafite tradicional, o foco quase sempre é o produto, é o resultado daquilo, né? o que ficou na parede. Já no grafite digital, não, o que importa é o processo, é o ato, é essa experiência de fazer, né? que é mais importante do que o resultado final, porque você tem um resultado, mas esse resultado é efêmero. Porque um grafite eu acho que a pessoa se sente mais a vontade ainda de estar ali porque não é que talvez talvez não eu acho que exista essa barreira da lata da pessoa e a lata no muro né então é, o touch tag não tem isso né Você acho que é um brinquedo você vai lá escreve o que você quer com o desenho que você quer tá ligado é muitas é pessoas têm essa uma resistência, né, uma ideia pré-concebida de que o grafite suja a cidade, de que é uma maneira ilegal de ocupar os espaços ou as superfícies da cidade, enfim, tem um olhar desfavorável com relação ao grafite. E a partir do momento que ela experimenta um pouco nessa né? possibilidade do grafite e de expressão na cidade com grafite digital, a gente pode favorecer experiências que num, numa instância imediata ou num futuro possa alterar essa percepção. Outra possibilidade rica do, do grafite digital é o uso em situações remotas, então a gente pode ter situações em que esse grafite está sendo feito simultaneamente em duas cidades ou em dois lugares da cidade né? e projetado de maneiras trocadas. Então, por exemplo, a gente fez uma experiência dentro do projeto Territórios Híbridos entre a cidade de Belo Horizonte e São Carlos. O que estava sendo desenhado em Belo Horizonte, era projetado em São Carlos. E o que estava sendo desenhado em São Carlos foi projetado em Belo Horizonte. Essa possibilidade do grafite digital como um meio de você ter é, os agentes urbanos, as pessoas, os cidadãos como produtores, né? e não só como espectadores em eventos culturais. Eu acho que é, toda a nossa experiência com grafite digital, no limite, caminhava nesse sentido, de explorar essa possibilidade de você ter as pessoas não só como consumidoras, né, como espectadoras, mas sim como produtores, como agentes ativos e não só passivos, dentro de uma ação cultural, dentro de eventos e ações que acontecem na cidade. Eu achei bem diferente, achei bem da hora. Assim. Ah, não, eu, eu curto, dá para fazer várias brisas diferentes. Assim. E colocar nos lugares assim, que, que dá para galera ver, né, exposto pra galera. Assim. Massas. Diferente, né?